O que, que foi? Morreu? Tá viva? Desmaiou. Você jogou nas calças? Vomitou. O meu cabelo caiu tudo! Tudo! Sério? Deixa eu ver. Não, sai daqui! Sai daqui! Olha, chefe! Calma, Rupervaldo! Eu sei como resolver. Da hora que tu tem essa sua tá solta louca? Assim, ó! Yeah! Como é que você fez isso? Ué, eu assisti um vídeo da Kim. Hoje eu tô aqui pra ela, pra, pra, pra fazer um negócio que vai mudar a sua percepção de você mesmo, como você vai se sentir olhando para o espelho. Tudo isso sem dieta. São truques toda gordinha. precisa saber, truques que eu usei durante toda a minha vida. Dá muito like aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que vocês querem. Se inscreve no canal, né? E vamos nessa. A primeira dica já vai te fazer usar aquelas calças que você já queria botar fogo, sabe? Que elas não fecham o zíper e quando você sai elas ficam abrindo o zíper. Aí você fica lá, ai vai fugir a periquita. Ai, parei Então se você coloca ela, ela fica voltando pra baixo É simples, gente Você pode pegar duas coisas Ou você pode pegar um grampo desses de escritório Ou você pode pegar um alfinete E você vai encaixar ele ali no seu zíper E vai prender na parte de cima da sua calça E depois é só você fechar o seu botão O grampo se for aparecer Vai aparecer bem pouquinho, quase nada Ninguém vai reparar E você não vai correr esse risco De ficar descendo o seu zíper, entendeu? Na vida não tem coisa mais difícil de encontrar pra mim do que calça legal As calças elas não vestem bem em mim, não fica bom Por isso eu uso muita saia Só que quando a gente tem aquelas gordurinhas no meio da perna, sabe? Quando a gente tá andando elas ficam raspando uma na outra Principalmente nos dias quentes E é o ó do borogodó Depois eu chego em casa à noite e tá tudo dolorido E eu fico de ai, tem Então a ideia é bem simples na verdade É só você pegar um talco de bumbum de neném, sabe? E passar no meio das pernas antes de você sair Assim o talco vai evitar que tenha essa fricção de uma perna com a outra E você vai chegar em casa Tá tudo maravilhosamente lindo E você não vai sentir dor nenhuma se você sofre com as maleditas das papadas, está na hora de começar a fazer alguns exercícios fáceis que você pode fazer sentada. Primeiro, pegue duas mãos e coloque elas em cima do peito. Você vai levantar a cabeça para cima e vai contar 20 segundos. E depois você vai voltar a cabeça bem retinho até a parte do início. E faz isso três vezes, todos os dias. O segundo exercício para papada, você tem que pegar a sua mão, aquela parte da dobrinha da mão, e ir passando no pescoço. Você segura lá no começo da papada, lá perto do queixo, e vai trazendo ela até o final do pescoço. Faça isso. 15 vezes todos os dias Ou sempre que você lembrar, né? Que todo dia a gente sabe o que a gente não faz, né? Próximo você vai pegar a sua, os seus dedinhos e vai pegar as duas laterais. Não pode ser nessa parte do que a gente tem no meio da garganta, tá? Tem que ser só do ladinho. Então você vai empurrar tudo pra cima. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, E do outro lado vai empurrar tudo pra cima. O outro você pode fazer até quando você estiver, sei lá, sentado, no banheiro, no ônibus, enfim. Você só tem que pegar a sua ponta da língua e colocar ali no céu da boca, assim, ó, na boca. E contar 15 segundos e pegar a ponta da língua e colocar lá na parte mais baixa da sua boca, que é no meio dos dentes. Sabe qual é? <risos> é meio engraçado eu sei, mas funciona. Você vai sentir que o músculo da sua papada vai estar tá rígido, sabe? Quer dizer que ele está agindo. E por último, você vai fazer a boquinha de besta, boquinha de besta. E vai fazer esse exercício, como se fosse a vovózinha beijandinha, entendeu? Vai aqui dar um peixinho, um ratinho. O Bart não gostou muito não. <risos> E a última dica, e na minha opinião a mais importante de todas, é como você tirar fotos que você fique bem mais magre, bem mais bonita, que te valorizem. Muita gente tem mania de tirar foto de baixo. Eu não sei porquê, cara, porque eu não sei se tem vergonha de levantar o braço e tirar foto, não sei. Mas tira foto de baixo e acha que tá apavorando mais no final, quando você for ver, você vai estar tá muito mais gordinha, você vai estar tá muito mais redondinha. A tua papada vai estar tá aparecendo muito mais, isso não é legal. Então a dica é, levanta esse braço aí, chica ele pra cima e tira foto de cima pra baixo. Assim tanto o seu rosto vai estar tá mais Fino, tudo vai estar tá mais magro até você no teu corpo vai estar tá mais magro e você vai estar tá se sentindo muito melhor. Sem vai lá que vai disfarçar de tipo, folheiras, papadas, todas essas imperfeições você não vai conseguir ver de cima, tá? Fica a dica. Olha as fotos aí, gente, yes, babado Vou postar tudo. Um beijo! Tchau! Uh.